saque na Bitcoin trade, isso mesmo pessoal, que é o Miseu BM do Crypto Space Market já vai deixando seu like, sua inscrição aqui no nosso canal, aqui no nosso vídeo, e hoje você vai ver, eu recebi 0.09 Ethereum do projeto Forçagem, um projeto fantástico, você vai ver em algum lugar aqui no nosso, nosso canal, informações sobre a Forçagem, tá? E agora recebido 0.09, que é R$ reais Vou transformar em reais e vou sacar para minha conta bancária, ok? Você vai acompanhar como você faz isso aqui, você que tem uma carteira na Bitcoin Trade, ok? Vamos me acompanhar? Primeiro passo aqui é transformar, então, é vender os seus etéreos, tá? Você vai vender suas moedas. Então, eu vou vir aqui em comprar e vender, ok? Eu vou colocar aqui em etéreo, tá? Vou colocar aqui, então, eu tenho Ethereum 0.09, essa é a quantidade que eu tenho, tá? Ok? E vou colocar o saldo total, usar saldo, aliás, a vender, desculpa, eu tenho que clicar em vender. Vou, então, em Ethereum, obviamente, vou colocar usar saldo, ok? Então, o que nós temos aqui? Nós temos a, uma taxa de 0.55 centavos, para transformar, então, etéreos em reais. E depois eu vou sacar para minha conta. Total aproximado, R$109,47, 109,47, ok? Vender etéreos, tá? Venda realizada, ok? Fechou. Muito bem. E agora eu vou fazer, então, o saque, o saque, ok? Vou ver aqui, uh, vou, ver, vou vir aqui em carteiras e vou ver aqui que eu tenho em real 109,47. Eu posso verificar aqui primeiro e ver que em carteiras eu tenho em real. Agora está transformado em real R$109,47 e vou então fazer o saque. Veio aqui operações, desço para saques, clico em saques e já, como você está vendo, já fiz vários e vários saques para minha conta bancária Inter e vou então sacar reais, tá bom? Qual é a conta? Uh, não é a conta Santander, outra conta, eu vou estar escolhendo aqui a conta, conta Inter, que é o final 77, agência, vou colocar aqui a minha agência, né? Vou colocar aqui a conta, a conta aqui, deixa eu só pegar aqui um minuto, a conta, eu vou dar uma pausa no vídeo, vou pegar a conta, preencher e eu já volto aqui. Pronto, pessoal, peguei a conta, então, já vou colocando aqui, tá bom? Dígito zero, vou até tirar esse dígito aqui, tá? Vou dar uma, mais uma verificada aqui, rapidinho. Isso, pronto, ok? Dígito zero. E aí eu vou, então, é colocar aqui o valor de saldo disponível, usar saldo, saldo inteiro. Pessoal, aqui da Bitcoin Trade para a sua conta bancária, você vai pagar uma taxa. Tá bom? No caso, eu estou pagando uma taxa aqui de R$ 5,98. Às vezes, você pode achar salgada, às vezes, você pode achar alta ou baixa, tanto faz. Mas, de fato, é existe uma taxa e você tem que calcular essa taxa aqui, dar uma olhada aqui. Então, é R$ 4,90 mais 0.99%. Ou seja, o total que eu vou estar recebendo na minha conta bancária é de R$ 103,49. Ok? Então, dadas as informações exatas, eu vou estar, então, é, é, clicando aqui em continuar e está recebendo, então, na minha conta bancária. E eu vou colocar aqui, obviamente, o token, né? O 2FA. Sempre é bom você estar configurando isso aí, porque você precisa dessa segurança para você poder estar fazendo as transações aqui. Solicitar saque. Solicitação saque foi realizada. Ok. Deixa eu ver se a conta aqui está. Tudo certinho, tal, tal, tal, sete, tal, tal, tal. Muito bem, acordando processamento. Pessoal, daqui a pouco tempo eu vou estar recebendo já na minha conta bancária. Eu vou até pausar esse vídeo para ver se vai cair um, um curto período de tempo para continuar a gravação aqui com vocês, ok? Até! Olá, pessoal. Ah, eu vou estar é, é, gravando, ou seja, mostrando... a ah, o resultado, tá, deste vídeo, que é o saque na minha conta, um print lá do extrato, certinho, num próximo vídeo, para esse vídeo não ficar muito longo. Esse ainda está em processamento, tá, aqui no, na, no meu e-mail, eu já recebi um e-mail aqui que o, a sua solicitação de saque foi iniciada, tá, então ela foi iniciada, 18 de junho, às 11 h 1 agora são 11 46 tá bom? Então, provavelmente, vai chegar aí nas próximas horas, ok? Então, de fato... Foi é, feito aí já, iniciado a minha solicitação de saque aqui na Bitcoin Trade para minha conta bancária, ok? Então eu vou estar aguardando e num próximo vídeo, tá? Ó, está em processamento mais, mais um pouquinho, ó, está em processamento. Provavelmente daqui mais alguns minutos eu já recebo esse saque. Eu vou esperar mais uns minutos e eu volto aqui com vocês, ok? Fala, pessoal, voltando aqui, eu esperei mais alguns minutos, tá? ainda não caiu na minha conta, ok, provavelmente mais alguns minutos para cair, mas eu não quero estender muito esse 11:45. h 45 agora, agora são 12 provavelmente daqui uma hora cai. Eu não quero estender muito esse vídeo, torná-lo longo, tá, é, e não posso ficar com ele pausado aqui por muito tempo, mas no próximo vídeo eu posso mostrar para vocês que no 18 de 06 18 de 06 tá, e mostrar o horário que caiu, então esse saque com certeza ele está vindo para minha conta bancária, ok? Vou finalizando esse vídeo, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, fique com a gente, veja o link do grupo aqui abaixo, ok? E na Forçagem você pode entrar, fazer sua doação, e você pode ganhar sem indicar ninguém, ok? Mas se você quiser ganhar mais rápido, trabalhe, Indique pessoas, indique seus amigos e você soma com a gente, ok? Muito bom, muito obrigado e até o próximo vídeo.